A partir do momento que eu entendo o, meu o que o meu corpo tá fazendo com relação a esses princípios, ponto de apoio, respiração, articulação solta e musculatura firme, força de centro, olhar, eu fico presente no meu corpo, se eu presto atenção nisso, e é não é nada muito transcendental, nem nada disso, é físico. E aí a gente começa a acessar outros lugares que a gente não vê, né? Que eu brinco que tá tudo aqui, mas que a gente sente. É, é o espiritual na arte, que não tem nada a ver com o fantasmagórico. É aquilo que a gente não vê. A alegria, a gente não tem, não tem uma forma. O amor não existe uma forma, mas a gente dá forma nisso no corpo. E essa sensação é que a gente se trabalha dentro desses princípios. E, e isso em qualquer técnica de dança. Por isso que às vezes a gente sai de uma aula, ou sai de cena, né, porque acessou algum lugar ali no corpo que soltou uma articulação ou que alguma musculatura é. sentiu trabalhar e aí alguma coisa muda aqui. Pra mim é por aí, é física, não é. Não, não, não tem muito mistério.